O que 2023 traz de novo ao imobiliário? Esta é a parte 1 e vou falar sobre permutas técnicas. É verdade, já estamos em 2023 e o novo Orçamento de Estado trouxe algumas novidades que um terão impacto profundo no imobiliário em Portugal. Neste vídeo vou falar das alterações no INT e mais concretamente uma alteração muito importante que tem impacto nas permutas. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com conteúdo único pode receber em primeira mão, se subscrever o meu canal. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer receber regularmente dicas sobre a compra e venda de imóveis, então sugiro que clique no canto inferior direito para subscrever agora. Voltando ao tema do vídeo. Começo por responder a uma pergunta básica. O que é uma permuta? Uma permuta é simplesmente um acordo entre dois proprietários para trocar as suas casas, podendo ou não haver acerto financeiro para compensar a diferença entre os imóveis. Esta operação tem vantagens fiscais, pois apenas paga IMT o comprador que ficou com o imóvel de valor mais elevado. E somente pela diferença de valor. Ah, e uma pergunta técnica, como é, que, como é que se processa e o que é que é? A coisa aqui complica um pouco. Imagino que o Sr. A, o Afonso, quer comprar a casa ao Sr. B, Bruno, e este a casa do Sr. C, o Carlos. O Afonso, o Bruno e o Carlos. Normalmente, o Afonso pagaria o IMT, Imposto Municipal de Transações, sobre a casa do Bruno, e o Bruno sobre a casa do Carlos. As casas trocavam de dono assim que se fizesse a escritura e os impostos estivessem pagos. Na permuta técnica acontece o seguinte. O Bruno permuta, ou troca, como quiserem chamar, com o Carlos, e este, em seguida, vende a casa ao Afonso. A casa, as casas trocam de, de, de donos e o Bruno apenas paga o IMT pela diferença entre a casa do Carlos e a sua própria casa, poupando muito dinheiro em impostos. Aliás, este é o único que poupa dinheiro em impostos. O Afonso vai pagar o mesmo, vai comprar a mesma casa, e o, e o Carlos nunca pagaria nada em ambos os casos porque não é comprador. O Orçamento de Estado de 2023 veio pôr fim a esta estratégia com uma medida uh, relativamente simples. As permutas mantêm os mesmos benefícios fiscais desde que as casas trocadas não sejam vendidas no prazo de um ano. Se tal acontecer, os permutantes terão que pagar o IMT correspondente a uma compra normal. Se a sua ideia é fazer uma permuta tradicional, nada muda. Mas se queria usar esta estratégia para poupar-nos impostos, terá que pensar noutra solução. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. Estou ao dispor para esclarecer estas e outras questões relacionadas com o mercado imobiliário ou, claramente, poder também acompanhar na compra e venda da sua casa. Pode saber mais sobre o meu trabalho em www.nunomoraiscredoso.pt Até ao próximo vídeo e até à próxima semana é o convite do costume. Vamos conversar?